Eu sou. Afirmações de prosperidade. As palavras eu sou são as duas palavras mais poderosas da língua humana. O que você coloca depois dessas palavras cria e molda sua realidade. Diga essas afirmações o tanto quanto possível e deixe que elas se infiltrem em seu subconsciente através da repetição. Leva no mínimo 21 dias para formar uma nova crença. Então, durante esses 21 dias, ou mais, escute essas afirmações todas as noites, enquanto você dorme. E lembre-se, a prosperidade é o seu direito de nascença. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou saudável. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou abundante. Eu sou um imã de prosperidade. Eu sou um com a vibração de prosperidade. Eu sou a prosperidade. Eu sou a riqueza. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou a atitude positiva que eu preciso. Eu sou um imã de prosperidade. Eu sou próspero. Eu sou a sintonia com a vibração da riqueza. Eu sou a própria riqueza. Eu sou incrível. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou um imã de prosperidade. Eu sou a atitude positiva que eu preciso em minha vida. Eu sou a ação necessária para tornar meus sonhos realidade eu sou rico eu sou próspero eu sou lucrativo eu sou abundante eu sou próspero eu sou vigoroso eu sou próspero eu sou saudável eu sou próspero eu sou rico eu sou um imã de oportunidades eu sou um imã que atrai todas as oportunidades de emprego e vitória para a minha vida. Eu sou um com o divino. Eu sou um com Deus. Eu sou um com a vibração do dinheiro. Eu sou um com a vibração das oportunidades. Eu sou próspero. Eu sou incrível. Eu sou incrível, eu sou próspero, eu sou bondoso, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou um com as oportunidades que aparecem para mim, eu sou sortudo, eu sou um com a sorte, eu sou sortudo, eu sou